Ali está a Dona Nelly. Dona Nelly, a senhora já vai, já vai começar a escutar o seguinte, ó. Pessoas reclamando pra mim, pra Madalena, porque não viemos aqui mais. Ah, é? Acredita isso? É. Vocês não foram mais na casa da, da, da Dona Nelly. Nós estamos com saudade dela. Vocês não foram mais na casa de seu João. Que que aconteceu? Cadê o velho? Tá dormindo? Tá dormindo. Aí eu falei, não, gente. É, é que a sonhida, correria... Beleza. A correria nossa tá muito grande, mas nós vamos voltar lá. Estamos aqui agora mais uma vez com a Dona Nelly. E a Dona Nelly, como sempre, que sorrisão dela que ela não perde, né? Ó? Aí nós trouxemos hoje umas coisinhas pra gente passar uma tarde aqui. E o pessoal tá ali. E olha lá o que eles estão fazendo. O pessoal tá ali, ó. Lá que fazendo, o, né? tá ali, ó. Ah, o que você falou, Madalena? Ela não quer que filme ela não. não. Mas ela vai filmar sua mão, não. Sei só mão. Agora vocês é. veem a benção de só Deus. Aí, só as só as que eu fui pego sim. de surpresa, eu não sim. sabia. Só as mãos. Eu não Ô, moeda, sabia? Ó, ó, dá uma moeda, eu não eu... sabia? Eu vou ficar até encosta costa pra ele Mataram um porco aqui hoje Ô, Porca, não sei se é porca ou se é porco Se que morreu, se quiser Só vocês <risos> verem que tá aqui, ó, lá É depois que morreu? Porco vira porca, porco É, faca vira boa, boa E O pessoal tá só que corta os tocinhos. É você ficar com a boca cheia d'água, tá vendo aqui, gente, ó. Vocês estão desde que hora aqui, pessoal? É, nove e meia. irmãozinha, vai lá, fala aqui, ó. Não que é, ela, tá, ela tá fingindo, olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aí, ó, aí, ó. Olá! Olá, tudo bem com vocês? Um abraço a todos. Essa aqui Olá! É a nossa, todo mundo Olá! Lá. E a faca aqui vai cegando e vai afiando, cegando e afiando. Acho que é assim, né? Olha isso! Ah, gente, já fiz muito isso na minha vida, ó. Rapaz, é. mas vai dar uma banha boa isso aí, moço? Isso, vai, é, isso aqui, ó meu pai mandava a gente picar, não era esses pedaços assim não, viu? Mas o diabo de nós. era bem pequenininho. Ah, é. Quanto menor, mais, mais é, rápido. dá é um torrismo melhor também, né, bem? Ó, gordura aqui. Deixa eu mostrar a gordura pro pessoal aqui. Ô, oh, coisa boa, hein? Ó. Olha só. Hum, meu Deus, a boca até enche d'água. Olha aqui as meninas que estão mexendo, ó. Essas menininhas que estavam mexendo, ó. Tava aqui ajudando. Eu? Não tá deixando o WhatsApp não, aqui, ó. Olha o WhatsApp delas aqui, ó. Nossa. é, Madalena? Então. Olha o WhatsApp das menininhas aqui, Facebook. É aqui, ó, né? Olha lá. Rapaz, mas essa, essa bichinha tava gorda, hein? Deixa Mais ou menos uns 200 aqui. quilos, vocês Só que eu fui pego de surpresa, não era pra nós ter... Se eu soubesse, teria vindo aqui hoje cedo, mas não sabia. Cheguei agora por conta de compromisso. Hum. Né, Madalena? Uhum. Já cansou? Não. É que eu vi a, a caixa lá. A caixa está aí? É. Chegou agora, então. Não sei. É que agora é, eu tenho que dar uma fritada embaixo para mexer de novo. Cícero. É. Oh, coisa boa, gente Dá uma olhada nisso aqui Quem gosta dessas coisas que nem a gente gosta hein? Ali, ó Que beleza Isso aí eu acho que é daquele rapazinho, né, Madalena? Acho que sim É, porque ele é muito caprichoso Ele falou que comprou isso aí em outra cidade O cheiro de Suor de cavalo Cheio de é saber que tem pessoas que não valoriza isso, hein? Não gosta de jeito nenhum. Parece um de moto. Bem feito, é bem desenhado, né? Hum. Bem desenhado, ó. Bonito, né? Muito bem, senhora Madalena. Olha lá pessoal, já tá dando ponto aqui, como vocês podem ver agora. Olha a diferença. Olha a diferença, vai acabar queimando, se não tirar logo. Ó, a diferença daquela hora que a Madalena tava mexendo. Agora já deu ponto, pessoal, tá vendo? Uma banha fora de ser, olha que beleza lá, Mas agora a Madalena não tá mexendo não, agora essa pessoa, as aqui, ó. Ela não gosta de ser filmada, mas sou teimoso e filmo. Qual é o nome da irmã? Irmão, tira eu, pelo amor de Deus, vai. Qual é o é seu nome? Maria. Irmã Maria, irmã congrega em qual igreja? Assembleia? Ministério? Madureira. Madureira. Olá pessoal da igreja, Assembleia de Boa, Deus. Mapa. Ministério Madureira, ela está mandando, tá mandando a paz do Senhor para todos. Ela está mandando a paz do Senhor para todos. Ela não está falando, mas eu falo. Ela que tá mexendo aqui, tá vendo? Quer as é meninas? Está pronto? Pronto. Tá pronto, mais um pouquinho vai queimar. Pega esses guardanapos que a tava picando aí, Traga aqui pra nós tirar, senão vai queimar. Tá um sol desse ainda, né? Pra ajudar. Tempo de chuva fez, mas já foi embora. Agora aqui é só ele apurar. Já tá apurado, já, né? Já tá no ponto de tirar, né? Não tem isso com madeira? Grande? Não, ela vai direto isso daí mesmo. A irmã está com calor? porque Eu não estou entendendo. Não está tão quente assim? Não, não está quente não. Olha agora A mãe. Na boca, ela está doce, você faz ele depois eu tiro o torremo. Ah, tá, então vai então, porque aí eu pego, eu levo ele lá dentro e tiro o carro Vem cá, ele tá filmando, já ó, filmou, e olha bastante o dinheiro, tá? Ó. Vem cá. Mas você tem que tirar de pouco em pouco? É, vai jogando no dinheiro do Não tem uma peneira, dona Nélia? Não tem uma peneira, dona Nélia? Dona Nélia, deixa né? eu falar. Mas você vai botar junto É, depois eu tiro. Mas eu ele de, vai... Mas deixa eu ele... tirar então, tá? É, porque senão ele vai... Ele vai... Tem, tá muito escuro, né? Pode eu não sei ser... quantos graus tá isso aqui, ó. mas se botar o dedinho ali, já não vai, vai ter noção. Hum. Olha, ali não tá escuro, não. Agora não, mas depois que ficar aqui queimando, vai. Já perdi uma dessa em casa uma vez. Perdi porque eu deixei. Tem que tirar rápido. E ele foi terra, tá começando. Tá vendo lá. Tem que tirar se tivesse uma coisa, eu já puxava aqui. Era... Se volta esse outro aí dentro. Pera aí, pera É a peneira, tem que, né? Cima, tá a peneira. Dor. Ainda mais perto do fogo, né? Ai, a porra, você matar porco é bom, mas dá muito serviço. Dá muito trabalho, né? Não chega de tarde, você não aguenta andar de dor nos pés e na perna. <risos> Aí eu sei como é que é, porque eu, eu já mexi muito com isso. Só que, assim, eu era bem jovem, né? Então, pra nós... Ah, gente, quando é mais novo, para nós né? Pra nós, tudo é festa. Quando, assim, quando a gente é jovem, tudo é festa. Aí depois você pega uma idade e vou falar pra você. Só cancinha pra você. É ah, tudo tempo não. Tempo não espera, não, Madalena. Mas você vai ter que pôr lá dentro, Cícero. Não, Liga, eu quero tirar esse aqui primeiro, preto. Ah, entendi. Olha o Cícero da cidade dando uma de roceiro, ó. Tá dando uma de roceiro aqui, ó. Colocando, a, colocando em prática o que eu aprendi. Eu não faço tempo filmando na fazenda. Quanto mais ele fica, deve estar mais de 100 graus, gente. Muito mais de 100 graus. Aí eu tiro isso aqui para não perder, senão perde. Ah, bem, vamos arrumar uma escumadeira boa, aquela grandona que nós achamos em São Paulo lá, para a Dona Neve. Uma fumadeirona que passa aqui dentro que vai quase tá. ah. o tacho. Uma peneira ali na, na boca do. Então... Também, né? É. Não chega cheiro é esse aqui. Oi? É pesado. que coisa mais linda, ó. Tá no ponto de deixar esfriar e consumir ele. Não, mas ele dá pra ir tirando devagar. Põe a peneira ali na boca e ah, vai colocando é? devagar. Você fala dentro do tudo. essa a ideia é mais boa do que a minha. É que a senhora tá mexendo com isso aqui desde cedo, tá cansada já, não tá? A cabeça vai. Usando, eu sei isso. Agora o senhor pega a fonte ah. que vai fora aqui devagar. Pronto. Agora que eu tirei isso aqui, ó. Ó, estão vendo aí? Agora eu vou colocar ali. de volta. Colocar de volta, não colocar pra cá. Aqui é aqui. Tá cozinhando, ó. sobrou lá dentro, tá cozinhando. Tem mais de um aí. Tem e vários aí dentro. Velho. Meu Deus, Paulo Apóstolo foi cozido nisso aqui por... Quantas horas? Paulo não, João! Oh, desculpa, pessoal, falei errado. João, João foi cozido durante quantas horas? 24 horas, 24 não foi? 24 horas, né? E não, e não morreu, só pode ser Deus, né? É lógico que não vão acreditar no que nós estamos falando, né? O que é isso aqui? Tem muita gente que não acredita nisso, Ah, mas eu não. Não, é a minha bolinha mesmo. do cabelo? cabelo. Tudo o assim, já tirou? Já, é, eu quero comer. Olha lá. Tá do outro lado aqui, não. É só pegar. Tá quente Tá muito quente esquecer, tá? ainda. Eu quero ver o dia que Deus me tá no meu chique fazendo isso. Tanto que eu gosto. É cansativo. Mas o Mineiro tem uma coisa boa, viu, irmã? Ele se reúne. Nunca, não foi, foi muito que o Paulista não faz isso, que eu não, não, não tenho muita interação aqui no estado de São Paulo. Mas o Mineiro junta os visitos. Mas contigo, vou deixar que você não se não já dá pra virar, ou, a ou... tia vai embora? Tem outro pano pra pegar não, aí? Não é, é. Tá muito quente. Pega um pano, Cícero. Eu acho que eu quero. Tem outro pano? Não tem outro pano? Cadê outro pano? Vai buscar um pano lá pra voar, Júlia. Ah, deixa o que aqui, moça. Ah, vai buscar um pano lá. Cuidado, Cícero, isso aí. Bom, deixa sentar a sujeira. Tem mais aí, não, Júlia, não mexe. Ai, A tem peneirinha bem fininha, né? A a peneirinha fininha. É, então, a peneirinha é boa. A encarna ajuda a peneirinha. Ai. Ai. Agora, na né, encarna, tá? você pega alguma coisa, joga fora. Joga ali, irmão. Ó. Eu faz 40 anos com o consegui, Eu tô aprendendo agora. Tem gente que não sabe, coloca o tocinho lá pronto. Queima. Queima. até Você sabia disso? Sabe é aqui, música? Você não está convidado, não é? Vai trazer o resto da nele aqui? Então fala para nós, para quem que a senhora colocou... Vai lá colocou... falar para trazer o resto do torrejo da nele aqui. Para que a senhora colocou de volta esse, esse tocinho? Para derretar o outro, para derretar o hum. outro, para derretar Porque se não colocar, o que acontece? Queima. Queima, né? Está hum. bom demais, hein? O filme hum, parece que tá tão bom. Vai ficar sequinho. Olha só, que delícia! O outro leva cuidado, senão vai espirrar a gordura. Não sei, tá escuro aqui. Uma delícia, dona Nelly. Tá. tá. bom, Marinho? Vamos lá com sal? Já é. tá temperado? Já. Já. já tem sal, já. Mais uma taxada boa. gonça aqui Tá quente ainda, né? Aqui tem tampa aqui do nado. Já vou levar lá para cá? hum. Aí tudo vai cá, ó, você vai deixar separado assim, né? Por isso, vamos não, depois eu ponho um pouco de piruru ah. em cima. De novo, para Nela, ele não vai ficar o couro duro quando você não vai para comer, não. É? Porque não é Depois, a hora que ele for esquentar, ele vai ficar piruru. É, ele não é couro. Hum, hum. conta guardar esse aqui. De Essa, limão. De de uva. Ah, eu ia falar, foi uma coisa brincadeira. Tá bom, fazendo um suco de limão aqui, ó. Eu ia falar que era uma uva verde ah, grandona, mas a madalena que no rendida. Isso aqui é uma delícia para comer com torresmo. Esse limão tem um pé. Que faz? Ali, ó. Ah, tô vendo Tem muito limão, né? Quer um fogo de suco, madalena de limão? Agora não, né? Eu não sei mais uma tachada boa que vai iniciar agora a fritura de mais esses folcinhos aqui pra gente poder tirar mais banho essa concha também é tudo bom né gente olha o tamanho disso Tosinho, que é o saco de tocinho coisa mais do mundo é contadinho tá subir logo no meio do mato meu deus só pega com paciência se Do que tem a hora Então entrega para ele. O abacaxi do senhor Ai, que maravilha. senhor É maravilha. Então Esse senhor que vem aqui, como da sua comida dentro da sua água ah. e faça as matérias do seu abacaxi do senhor. Ai, que maravilha. Tá bom? Um troféu para ele. É, tá bom, dá. Tá. Um troféu para ele, né? Senhor? Nossa, é. eu gosto do abacaxi. um presente que o senhor usar, Esse aí, Sérgio. Um abacaxi é ah, para fazer suco. Ah, Esse aqui é um presente do senhor. Eu acho, que você vai, eu acho que você vai gostar. Nossa. Eu não sei que nem mulher que fica dengando, beijando desde beijinho, não, viu? Ai, que eu vou, por presente, né? Não, ele pode gostar do cílio, mas um negócio bem difícil, né? Eu gosto do cício. <risos> eu... um... É, bem é você, simples, né? mas eu procurei uma coisa boa de qualidade. Muito bom. É simples, mas dentro da simplicidade eu procurei um salto da Amazonas. E um couro de boi desse, desse boi lá da JBR lá. A JBR? Não fala que ela é. <risos> é. Ah, eu presidi, eu presidi com o senhor. Eu espero ter acertado o seu número. Deus abençoe. E falaram aí, mas tudo bem. Vamos ver se bate. Isso aqui é bolo, comer. Agora vai ficar sem bolo. foto foto. isso aqui é bolo de banana. É o bolo de banana que eu falei. Isso aqui, ó, eu não sei banana. se vai pegar, dona Nelly, E a hora é pro Nobis. Ah, tá. Eu tô, tô usando todo dia. É, a senhora tem dela aqui é. já? Ai, que bom. Eu não sabia que a senhora tinha, trouxe pra senhora. Pra que que serve? Fala aí. Ó, até para levantar bezerro fraco já serviu. Ah, é. Lá em Minas a mãe morreu, aí ficou bezerrinho lá, sem mamar. O rapaz tira 30 folhas dessas daqui, com meio litro de leite e não mão de água. Todo dia ele deu pro bezerro, sei de ele levantou o bezerrinho, coisa que tá mais viva do mundo. Aqui não fazer com suco de abacaxi, faz ele com suco de limão se quiser, faz com é, melão se quiser. E, hum, e come, puro, come puro. Salada, puro. É, como come, come em forma de salada. É. Você já conhece isso aqui? Mas não tem espinho. Tem. Tem. Isso aqui é um pomarco, um lá, também tem remédio. Isso aqui é a chamada carne do pobre, né? Que eles falam. É carne do tem pobre. Tem mais proteína que a carne, mais proteína que um bife. Mas disse que é bom pra artrose também? Pra tanta coisa, para diabetes, para diabetes não, para colesterol, para artrose. Nossa, Só não faz nem criar cabelo na cabeça, senão não tava com o meu cabelo já tudo criado. Né? Não faz não, se ficar bonito também não faz não. Mas em todo caso, ajuda tá bastante. Aí eu tô dizendo pra senhora, pra não, não usar isso aqui, ó. Eu não sabia o que a senhora tinha. Que coisa Deus, boa eu é a senhora Que medo. bom que a senhora tem, que feliz. Que melhora né? Dá Arto, É, mas é duas vezes por dia, essa aqui é Eu tô uma vez só. Ó, uma uma aqui foi de uma, uma padaria que fechou e eu comprei várias, daí eu... trouxe ah, tá. para a senhora. Obrigado, Mataleta. Tá fazer pudim. pudim e o mel, meninas. Esse é mel, é mel, é mel <risos> mineiro, é mel da seca esse daí. E esse mel é bom. Esse é da seca, mel da seca. E esse aqui eu ia fazer um negócio mel. de banana? É, né? é mel eu da seca. Fazer, eu ah, tá O que é isso aí? Farinha? A isso aí é... A aveia, A aveia... A aveia. A aveia. A aveia. Esse aqui é farinha de arroz. Ah, ah. farinha de arroz. Certo? E nós vamos fazer o suco. Vamos fazer o suco. Fazer um suco esse abacaxi que o seu João ganhou de presente. É, é, também... De nada, Dona. O que, que é isso aí? A hora pro nobis. Você fazer o suco dele? É, vai abacaxi com hora pro nobis. E hora ah, abacaxi. eu gosto de fazer pra levar o negócio aí. Vai ficar, vai ficar a mistura de hora pro, pro nobis o com, com abacaxi. É, e, e bolo de banana. Bolo de banana da Madalena. Ai, bolo de banana dela deu que ver, viu? Fez um. Tá uma festa. É. Fez. Tá gostoso, tá tudo, tá vendo? E que isso aí, Dona Nela? Você trouxe aí iogurte? É, é feito com coalhada de leite, uhum. gelatina e leite condensado. Olha só que diferente, né? Madalena, quer que eu corte sobre você é. bem? Quero. É. Vou lavar o copo. Você grava pra mim aqui, então? Hum? Você grava pra mim? Pode me ligar aqui, que eu vou... vou lavar o copo. Vai lavar o copo? Então, Esse, essa banha aqui, ela está sendo cozida num sistema diferente porque ela foi passada pela máquina, né? Essa aqui que dá aquela banha branquinha, né, dona Nelly? É, essa daí mesmo. Demora muito tempo para ela apurar, não? não demora. mais no gás, é a né? a parte mais mole? É, a parte mole. Não, não, é ruim de cortar, né? É, Passar, daí eles moem, cara. Eu nunca moio, eu pintava assim, mas eles têm que moer na máquina. daí ele é triturado e ele, ele mesmo, né? é nefe mesmo. Então aqui vai dar uma banha bem branquinha. Aquilo que falou pra mim é isso aí, né? É. Vou lavar minha mão aqui agora, que a Madalena disse pra mim. E é. vai fazer um ah. suco... Tem que lavar o abacaxi que eu não lavei, não. Melancia. Melancia? Não abacaxi. Melancia, não? Se eu fosse melancia. Ah, Abacaxi, olha. Não tem. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega só o... o veneno de cima, né? Não é. O, o homem que fez a instalação, nossa, eu gosto de passar ele, é ele é com a coroa, que eu seguro na é coroa, você não. Se demorar muito, eu vou ligar na medo da É, porque eu trabalhei com o na coisa Que decidimos atender. você ah, é, é. É. Ah, é. tem outras facas aqui, mas eu acho que e chegou de tanto ele. Tá, eu sim. Tá um essa daqui É que tem que falar isso ligar na Daí eles... essa daqui, ó É porque ela falou pra mim E acho que foi a mesma que falou Que já tinha vindo a que já tava feito É melhor, não? todo do mesmo jeito Foi na minha casa Tem a né? E de luz ao E o tá o barco ficou, ontem né João, tem força também o inteiro E antes de ontem de noite deu um estorco um Era é, umas oito horas da noite que tem um estorco Era, é, ontem é? que ela é, disse que em cima tá o óleo o Óleo de trator, João? Bom pessoal, vocês estão vendo que eu não sou prático, né? nem o chinês né? O chinês corta o pacaxi desse 15 segundos. segundo O chinês é, aquelas facas dele lá, aquela prática dele lá, beleza eu não sou vai bom ser nisso não. Só tem Você um, né? vai ser bom para tomar o suco. Ah, isso aí eu sou. Mas pra fazer isso. Isso, lá na, na minha simplicidade, vou fazer do jeito que eu sei. Só que daí é lá em cima, perto no grifo. E o nosso láco perdeu bastante. Depois veio a força e meio e ontem. Perdeu? Nem de sei de se isso. Perdeu é. mais de 3 mil frutos porque ninguém quis comprar. Ai, que judiação. de noite dia. Não vai tirar tudo isso aqui, não. Ela vai coar, não vai? Ah, se ela tiver uma peneirinha, eu vou coar. Vai cortar? Pode. Pra Pica, picar? Pra mim. Uhum. Pica o menor possível que você conseguir. O problema estava no relógio. Eu não casa do o que ele era tudo. Mas <risos> o também, não? Cadê o Será? Vai, Você que vai? Aqui, todo lugar tá calor demais. É igual o ventilador, senhor, fazer aí. aí vou. sei como é, mas também nada. Eu vou ter que pegar um. Bom, agora a Madalena vai tomar conta do resto aqui, porque até agora eu fiquei incomodando aqui, cortando. Então aqui nós temos. As duas águas, o abacaxi, liquidificador, ora pro nobis e mel. Aqui, ora pro nobis e... e hortelã também. Vamos lá, dona madalena Dona Nelly, eu vou pôr água Passar pra de cá, porque aí não tá... Tem de... uma peneira pra vincular o suco? Tem Água sem suco, né? Busca a peneira primeiro, não é? Vamos lá. Vamos lá, dona Madalena. Vamos água, um pouco de água. Nós vamos bater o abacaxi, eu acho. Esse abacaxi é fértil. Vamos lá, não é ruim. está passando na peneira agora vamos, vamos pegar passar na peneira, tirar o bagaço e vamos voltar para cá novamente pra Madalena continuar, né? você aproveita essa mesma, né? fica mais forte, né? bom isso aí, né? Tirar esse bagaço fora, pra colocar onde? Pela fora, muito bem. Retornando aí, eu duro assunto lá, né, Madalena? acho é duro né Continuando. Aí vai colocar um pouco do suco já que já foi batido. Agora vão, ora folhas e hora pro nobis e hortelã. Coloca tudo, bem. Pode colocar tudo. Pode, muita coisa, Pode colocar tudo, por gentileza. Não vai ficar não. Pode colocar sem problema nenhum. Por que você não vai colocar o hortelã agora? Não vai ter que bater tudo junto? Pode colocar. Eu trouxe um pouco de mel, mas eu acho que não vai ser suficiente. Se não for suficiente, a gente vai completar com açúcar. Contra a nossa vontade, mas vai ter que ser assim. Tomara que dê, Madalena. Não, senhora, você deu pra ela que ela é dela. Acho melhor deixar bater um pouco mais, hein? Tá bem friturado. Vai então. Segurei, deixa eu ver aqui como é que ficou. Pode beber tudo. É. Não acha batata, tá Não acha. Tá bonito. Espero que vai ficar gostoso também. Ah, é, uma roxa, roxa mesmo não é, tem, né? Você acha que a mas é uma batata eu nem compro, mas é quatro a quatro. Pode deixar oito, dez dias no sorte. Amanhaçar com aquele mel com o navozinho. É, e isso. Ele pedras de bom. Dona Nelly, não tem gelo não, né? Vê no congelador dessa geladeira de que vem. Mas não dá chuchu disso. Tá pronto, Madalena? Bom, agora a Madalena acabou de coar. E tem Conforme a gente usa a hora para o nobis. Ela engrossa, né? Ela tem um posso falar? A gente fala bababá, baba, para, para baba não tá certo, ela tem uma gosma, como é que é que chama aquilo lá, Ben? Bom, eu tô passando vergonha aqui, mas tudo bem, não vou apagar isso aqui não, como é que chama isso aí que fica grosso assim? É uma baba, uma gosma, ela é gosmenta. Ai, ai, ai, eu vou pesquisar no Gurga pra saber que papo é esse de gosmenta. Vamos servir agora pro pessoal, espero que eles gostem. Eu Fica meio azedinho, cara. E o tá raça. doce, tá gostoso? Ah, é. É, não tá. Não tá muito melado, muito né? Doce. Vou pôr aqui que vai... porque vai mais fácil. Só deixei a parte de trás da casa. Vamos é pegar um pouco de azul, um azul um que faz. Vamos lá? Mas eu pus a tuba, né? Ela só veio o ramo. Agora eu cortei. Agora, se ele quiser livrar, ele vai. Agora tá pronto, agora é só a gente. Tenho, da, da ali, ele tá dentro da racinha. Com aquele vento, ó. Foi o pé de. De Dália também, hoje que o rei. Um pouquinho pra cada um, né? E eu vi também... O dia que você vai buscar capim lá, daí eu. Será é que é da miudinha ou é da grandona? Ela fica até bem acima. Já tá até cheio de Dália, Maria. É. Você vai beber? Não pode tomar muito, quer ver? Não põe muito, não, viu, irmã? É... é o pornoque. O hortelã. Vamos. Uhum. Você vai beber, Júlia? Isso aí é bom porque ele tira fome. É, ele ajuda a tirar fome. A senhora toma um copo desse aí, como um prato de comida, duvido se ela vai sentir fome. Nossa, tá sem açúcar. Tá vendo? A senhora tá acostumada a tomar as coisas meladas? Pra mim tá bom, sim. Aí, ó. Não, não, não. dona já tá comendo um quilo de açúcar por cada Nossa, copo, é? Nossa, Não eu. sou... É, é, Depois o diabetes sobe. Não aí não acha correr, ruim, né? Fala, é, ah, não, meu não, Deus! O que que eu comi? Hein? É, por que será que eu tô com a minha diabetes alta? Não, mas disse que o açúcar, ele prejudica muito a dor no corpo da gente também, né? Nos ossos. É o açúcar. Eu não usa açúcar em nada. E aí, a senhora gostou? Como é que foi? Uma delícia. Pra falar a verdade, viu? Oxe! Eu gosto também. Daqui um dia você vai ver. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, né? Bastante. Acostumei, né? No YouTube. Mas eu não tenho. mas a gente tem? Ah, o celular. Ela vai ver, ela vai pro mundo inteiro, nós aqui. Cícero, aqui o seu, ó. Você pegar lá, você entrar no... No YouTube, no canal do Cícero Pereira, você vai ver o Cícero Toma, esse suquinho Adinha, aí, ó. Você gostou? <coughs> para dar para dentro, o as fichas e Ah? achar tudo que já fazemos aqui. Eu vou arrumar a moda para fazer chá lá para vocês. ser aqui. fazer suco para vocês, viu? Chá, olha. É Pode falar ser com qualquer fruta. É, eu tomei mais... com, com laranja, com melão. Gente, é, aqui é o terceiro tacho já, viu? terceiro tacho. Chega mais um perto aqui, vem. Mudou o lugar do... Mudamos o lugar aqui. Porque deixou escorrer água jogou água em cima para não estourar o piso, né? Se bem que o piso não esse piso aqui é desincavado. Bloque... É... paralelepípedo de pepi leleira pá. Ao contrário, paralelepípedo do pepi leleira pá. Do pepi lelera pá. Eu estava brincando com as crianças falando isso aí. do pepi leleira pá. Olha é que beleza, terceiro já. Gente, oh, dá uma olhada aqui, nisso. Dá é uma Vai olhada nisso aqui. ó. Oh, aqui. Bonito, né? Aqui, ó. Vamos lá, bem? Tá Quase no ponto, mas não deu ponto ainda. Olha, Eu estou com a Madalena aqui nessa roça de quiabo da Dona Nelly. Ela, aqui ela planta Abóbora, ela planta mandioca, mandioca milho e tudo mais, só que agora ela plantou, dessa vez, quiabo. Tem uns pezinhos de feijão ali. Feijão de Meio corda. Meio feijão de corda. Ali. Aqui é o caruru. Ó. E nós estamos procurando caruru, para mostrar para uma senhorinha que está ali. Então nós temos aqui um pezinho de caruru. Pezinho morre, pezão. Cheio de espinho já. Tá bonito ele, esse né? Esse aqui é aquele espinhozinho. Como é que fala? É cabeça de. É, isso não é. Isso não. É um... Isso quando pega muito o pé da gente, ele tá segurando é gente pisa bom. em cima, quer é chorar de dor. Vou pegar esse pedacinho, esse daqui para ela, pra ela poder ver, né? Pega só um. Só a ponta mesmo pra ela, conhecer, pra ela conhecer. Conhecer não, ela conhece, conhece, né? Conhece. Só quer é lembrar, né? Para comer a gente tem que tirar as folhinhas, assim, ó. Mostra para ela lá. Tem que mostrar para ela. Tesoura. Vamos lá, então, para ela poder ver? Vamos. Então vamos. Estou comendo um salgadinho aqui, né? Pé de pimenta dedo de moça. Não é. é. é. é. escuta de domingalista e fala para mim escutar, mas eu não escuto. É, ela fez e para a moça. Daí acertou e ela foi. Olha só ali. Ó. Aí, esse, esse aqui é... que é o caruru, ó. É. Só que esse aí tá um pouco velho, tá um pouco passado já. Tem que ser é o mais novo, né? É, mais novo. Então, a folhinha dele aí. já tá tudo picada, tá vendo? É, tá pro formiga. Tem, mas daí eu tiro as folhinhas aqui, ó. Olha, eu corto com a tesoura as folhinhas aqui, aqui, ó. Ah, então é outro tipo. Porque tem lá em casa, tem espinho. e outro. Mas tem. Bem. Não, esse tem, tem espinho, espinho, espinho também. Espinho, né? esse, esse tem espinho, espinho também. E tem um também que não tem. Ninho. Mas é isso aí mesmo. Mas eu acho que tem um que foi esse. Tem um que não tem espinho. Ele é mais verdinho Olha que esse aí. Isso. Esse é puxado pro amarelo. Olha aqui. Olha é